Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou explicar um exercício do Enem 2017 que fala sobre salto quântico. Se você tem interesse em aprender sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente A. Letra A. Utilização de água. B. Absorção de fótons. C. Formação de gás oxigênio. D. Proliferação dos cloroplastos. E. captação de dióxido de carbono. Vamos passar para o meu quadro, que eu vou explicar qual é a letra correta e o porquê. Na física quântica, quando o elétron está em determinado nível energético e ele ganha grande quantidade de energia, que é exatamente igual à diferença de energia para um nível mais alto, ele salta para esse nível. Esse salto é chamado de salto quântico. E quando o elétron retorna para sua posição, ele libera a energia recebida para realizar esse salto. Essa energia é liberada na forma de fóton, ocasionando a emissão de luz. Acontece da seguinte forma. O elétron está aqui e quando ele ganha energia, ele vai saltar para esse nível aqui. É o salto quântico. E quando ele volta desse nível para o nível que ele estava anteriormente, ele vai liberar a energia que ele ganhou para dar o um salto. Essa energia liberada, ela é chamada de foto. Então, foto é o que? Luz. Você pode ver que no exercício fala o seguinte, que as plantas absorvem a radiação luminosa e os elétrons são excitados. Quer dizer, se o elétron é excitado, ele é o quê? Ele é impulsionado para dar o um salto. Então, a resposta correta é a letra B, absorção de fóton. Espero que tenha compreendido. Se você quer saber mais, assine meu canal e até o próximo vídeo!